Olá, educadores, sejam bem-vindos à unidade 3, Buscando Informações. Este é o primeiro tema da unidade 3, o tema 08, é, Fontes de Informações e seus tipos. Né? Nesse capítulo eu vou ser muito breve, né? nesse tema eu vou ser muito breve, até porque ele tem muito texto, né? ele é mais é, algo para discutir em sala. Esse capítulo é, seria bom se toda escola tivesse um bibliotecário escolar, porque esse capítulo é bem voltado para o bibliotecário. Ele vai falar sobre os tipos de fontes de informação. A gente falou, né, em temas anteriores, que nós temos vários tipos de fontes de informação. E aqui ele vai falar sobre assunto de informação primária, secundária e terciária. Tá? Eu vou fazer um resumo, porque eu já fiz até um vídeo sobre isso para os alunos. E vocês, professores, têm acesso a um vídeo que fala também sobre os tipos de fontes de informação que eu postei no guia didático de vocês, né, professores e bibliotecário escolar. Vou resumir. Nós temos três tipos de fonte de informação. A primária, a secundária e a terciária. A primária é a fonte de informação que é a origem das informações. Ou seja, aonde o sujeito informacional, nesse caso, os nossos alunos, vai buscar informação de forma primária, originária. Por exemplo, eu fui desenvolver um trabalho... Eu desenvolvi o meu trabalho, no caso de mestrado, sobre o letramento informacional. Busquei várias fontes de informação. Eu bebi da fonte histórica, né, em referente ao letramento informacional, da professora Elisabeth tá? Em relação à questão da nomenclatura e dos termos, competências de informação, competências informacionais, é, habilidades informacionais, eu me balizei em Bernadette Campelo. Em relação aos parâmetros do letramento informacional, eu me baseei em Kelly Christine Gaski. Gask, né? E em relação ao modelo do letramento informacional, eu me baseei na ALA, American Liber Library Association. Não sou muito bom no inglês, não. Tá? Então, assim, eu tive as bases, procurei as bases. Esses, esses foram os meus referenciais, né? minhas fontes primárias. As fontes secundárias são aquelas que me levam às fontes primárias, ou que, ou que referenciam às fontes primárias. Por exemplo, por mais que Gask tenha sido uma fonte primária para mim, no aspecto dos parâmetros, ela foi uma fonte secundária, pois, a partir da tese de Gask, eu descobri a, o trabalho da ala né, e alguns modelos que ela cita né, no trabalho dela. Então... Olha só, eu peguei a trabalho de Gask e descobri os modelos. Então, a partir desses modelos, que for da ALA, eu pude desenvolver. Então, os modelos é a fonte primária, ou seja, a origem, é a base da informação. A professora GASC a utilizou, né, utilizou essa, essas fontes, essa fonte no caso, como seu modelo primário. Eu já usei a tese de professora GASC como fonte secundária, ou seja, através dela eu conheci a ALA, me aprofundei na ALA. Tá? e tem a fonte terciária a fonte terciária é o quê para eu chegar em Gaskin, né eu tive por exemplo acesso à minha fonte de informação que foi minha professora né professora Janaína então a professora Janaína me apresentou né a professora Janaína apresentou-me né, o trabalho da professora Gaski, né e por intermédio de Janaína com o trabalho da professora Gasque e consequentemente a ela tá então olha só é, fonte terciária pode ser também os buscadores, os buscadores de informações, tipo o Google acadêmico, aonde eu busquei algumas informações, a base de dissertações e teses da CAPES, a BTDT, onde eu procurei informações, o portal periódicos periódicos CAPES, foi a minha fonte terciária, ou seja, a partir dele eu busquei uma fonte que eu achei outra, tá? Isso, essa questão de primária, secundária e é bem subjetiva, é bem relevante, tá? Só que é bom frisar que a fonte original, onde a informação está lá, original, fidedigna, é a fonte primária de informação. Mas isso você tem que fazer uma leitura do texto que eu deixei em anexo e ver o vídeo que eu deixei em anexo, tá? Além dos trabalhos uh, desenvolvidos lá junto com os estudantes, tá? Nesse tema também, né, eu falei sobre a enciclopédia né, e mostrei a, a importância de uma fonte de referência, né? Fonte de, de, de referência, no caso, são dicionários, enciclopédias. Você não precisa ler toda a enciclopédia para ter um conteúdo. Não é um livro para você ler. Não? É um livro de referência, né? um, um, um, uma fonte de informação de referência. Não é um livro didático, por exemplo. Não é um livro com um conteúdo só, como temos o livro de letramento informacional da Bernadette Campelo que você tem que lê-lo todo. Né? É preferível que, que você leia todo como nós temos o livro da professora Kelly Christine Gaski, que surgiu a partir da tese dela, que eu li todo, tá? Então, eu falei sobre enciclopédia, que é algo muito raro hoje em dia. Geralmente, as enciclopédias a gente usa muito o quê? A gente não, os alunos, no caso, né? Wikipédia Wikipédia, né? algumas outras enciclopédias disponíveis on online. Mas, por exemplo, quem é da minha idade, né? Eu tenho 36 anos, vou fazer 37, é, enquanto eu gravo esse vídeo a gente pegou, né, Enciclopédia Bassa, Enciclopédia Britânica, para buscar informações. Então, era um compêndio de livros, um, um aglomerado de livros, onde nós tínhamos um livro com o um sumário, um ou dois tomos, né, com o um sumário, e ali a gente buscava em que, em que volume estava a informação que a gente queria, a gente ia lá buscar. Então, é bom a gente rever isso. E, e se na nossa escola, por mais que não tenha um bibliotecário escolar, tiver uma enciclopédia, apresente seus alunos. Se tiver um dicionário, apresente. Dicionário de tradução, português e espanhol, que é meu caso, português e inglês, né? português outras línguas, ou português vernácula, traga para os alunos. Eu tive essa experiência de trazer dicionário para os meus alunos e deixava disponível um dicionário em cima de cada computador, que eu desenvolvia esse curso na sala de informática, que os meninos acharam sensacional. Né? Porque eles tiveram esse contato com o dicionário, coisa que, lamentavelmente, em aulas de línguas, né? geralmente os meninos usam aqueles tradutores automáticos, que nem sempre traz a informação de forma fidedigna. E com o dicionário né, e com a enciclopédia, eu observei que os alunos às vezes se embanando, se, né, se embaratinam, não conseguem achar a informação, porque tem dificuldade, por exemplo, de uh, colocar as informações em ordem alfabética, procurar em, em ordem alfabética, que parece ser algo tão simples, mas que a gente, se a gente for ver, né, é algo muito complexo, se a gente não sabe né, buscar esse tipo de informação utilizando esse recurso. Então, esse foi o tema número 8. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.